De caso. Ou tá boa? Esticar assim. Tava lá, às vezes, trabalhando. E, de repente, assim, eu escutava assim. Olá, esse é o botão. Blá, blá, blá, blá, blá, blá. cara tá falando um palavrão aí. <risos> o cara tosco. Falava assim, cara tosco. Marcelo e Gustavo, um beijo. Obrigado por converterem a Vivi. <risos> e eu fui vendo sua metodologia. Eu vi sua live com o Trovato. Gostei muito. Sua live com o Benito. Sua live com o Laender. Oh, é. O tal do botão tá melhorando. Entendeu? <risos> Trovato, beijo ainda e Benito, um beijo para vocês também. Um beijo para todo e mundo. E toda a comunidade do Excel. Muito obrigado. E amiga. obrigada se eu vim aqui é porque eu o canal hoje realmente é seu... me incentivei com você e fui o quê? Convertida? Oi, eu sou o Botão. E esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E como vocês podem ver, hoje eu estou com uma convidada mais do que especial, né? Da série Deuses do Excel Então eu estou com uma deusa do Excel aqui A nossa querida Vivi Neste mundo do Excel que só tem cueca dentro é, dos meus inscritos Eu trouxe ela para falar um pouquinho Fala um antes de eu continuar Olá pessoal, olá botão, obrigada olá. por estar aqui hoje E o mundo de Excel não é só dos cuecas eu... é. Tem um monte de gente pedindo para eu falar de VBA, de macros, cacete Só que eu não manjo porra nenhuma Então quando você não manja uma coisa você precisa conhecer a pessoa que manja. Então a gente trouxe aqui a Vivi do VBA na veia Que vai aparecer o link aí em cima você não se inscreveu. Se inscreva, toca a vinheta e já já a gente começa. Certo, Juliano? É isso aí. Eu fiquei com o cara de João, quando a pessoa tá falando e ele fica assim: Hã? É. E aqui eu já deixo um desafio para o meu amigo Botão, é. que depois desse vídeo, ele prometeu que vai gravar um vídeo especial de macro para você. Desafio Bom, aceito. Eu não sei nada, vamos então vou aprender. Toca o pau, senta a bota. Uh, a macro, ela é criada sempre que você tem uma sequência de atividades repetitivas. Então, imagina você que levantou em plena segunda-feira para ir para o trabalho. Se você se lembrou que você tinha que pegar aquela tabela, importar do sistema, copiar a coluna B para a coluna J, depois apagar a linha 1 até a linha 10, depois criar um, um total lá na coluna Z, depois formatar essa planilha, colocar no modo paisagem e mandar para imprimir todo dia. É a mesma coisa. E você já tá deprimido, você já tá indo no terapeuta, Parece né? eu cachaça, todo dia. É. Aí é onde você vê a necessidade de criar o quê? As suas macros. E aí, aquele monte de passos que você tinha, a macro vai fazer pra você. Eu já sei a macro eu vou fazer. a é? Pra Juliana parar de mexer no celular, porque toda a gravação ela não para. Você tem duas formas de fazer macro. Ah, eu sou meio pé de boi, eu só chuta, uso aquele do gravador chuta. lá. É uma forma. E a segunda maneira é usando a linguagem de programação VBA, que a gente vai falar no próximo vídeo. Toda macro que você Faz no gravador, ele vai gerar uma sequência de comandos pra você em inglês. E esses comandos é o resultado da sua macro que nós chamamos de script também. Pra facilitar tá? inglês. Então, um exemplo, você vai me mandar um áudio por WhatsApp. O que, que você faz? Aperto o microfone, uh -huh. deslizo pra cima lá, porque eu aprendi esses dias que não precisa ficar segurando, certo? E aí eu fico. Já aí, né? melhorou a vida dele, é, já customizou. É. E aí eu vou lá e a hora que tiver pronto, eu aperto o triângulo lá do negócio. Agora, vamos imaginar que você gravou algo errado pra mim. Gravou? Mas e aquele? Entro. Ah, aquele lá perdeu. Tenta apagar, porque agora tem o um recurso lá de apagar. Ah, Enfim, você sei. tenta rapidinho apagar. Eu e te tal. manda umas putaria errada de vez em, então, em quando. Então, né? Então tem que tomar o cuidado, família. né? E aí o que acontece? É a mesma coisa no gravador da Macro. Você ativa o gravador e você executa todos os comandos que você precisar. Estamos aqui, Vivi, ó. Aqui? É. Quando você terminar, você para de gravar. Lembrando, estes comandos, viu, João? Dentro do Excel. Beleza. Se durante a gravação do Excel, você simplesmente ir para a internet, sei lá, ver qualquer coisa que em outro software, pode ser que dê um erro na sua macro. que o Excel vai entender, foi para onde? Foi para um lugar desconhecido. E o que, que você faz quando você está no lugar desconhecido? Você se perde. A mesma coisa, a macro. Tá? Muitas vezes já aconteceu. Já aconteceu? Puta que pariu. Aí o que acontece? Ativou o gravador, comandos, comandos, parou de gravar. Ele não conta tempo. Começou a gravar uma macro, Ai, foi ligar em casa para saber se tem que passar no mercado. Foda-se, ele vai gravar os seus passos, não os o tempo que passos. você vai levar para fazer a macro. Exatamente. Entendi. Então, primeiro conceito: eu tenho dois tipos de macro. Uma macro chamada absoluta e uma macro chamada relativa. Eu vou fazer a absoluta com você primeiro. É uma macro que vai executar sempre no mesmo lugar, na mesma célula. Ela vai sempre formatar a mesma tabela, o mesmo endereço, tudo que você precisa ali. Correto. É, porque... Tá bom? A absoluta, então, ela vai ficar numa mesma célula, a é relativa, ela vai pegar um conjunto de células, é isso ou não? A absoluta, ela vai pegar sempre a mesma célula, tá? Agora, hum. se você estiver trabalhando com uma tabela para formatar, na mesma região, ela vai também formatar a mesma região. Tá? Entendeu? E a relativa eu vou falar já já. Tá bom. Eu sei que você está tão ansioso para saber da macro relativa como por abrir aquela cerveja que está ali do seu lado. É. O trovato vem aqui, acabou com a pinga e a Vivi gosta de cerveja e a gente vai tomar é, gente, cerveja. É, gente, ó. Né? Para criar uma macro com gravador, você precisa, aqui em cima, ativar uma guia chamada desenvolvedor. E, de repente, eu não tenho essa guia ativa. Na sua casa você não tem essa guia ativa porque você nunca usou. Precisa ativar só uma vez, tá, João? Depois já fica configurado. Você vem aqui no arquivo, você vem aqui em opções, e aí, quando você abre opções, tem aqui uma opção chamada personalizar faixa de opções, e você marca essa opção chamada desenvolvedor. Ele vai ficar pra todos sempre na sua máquina, Muito tá bom? bom? Dá um ok. Quando você clica na guia desenvolvedor, ele traz uma série de comandos pra você, e a gente vai utilizar esse comandinho aqui chamado gravar macro. Então, o gravar macro, ele vai ativar o seu gravador, onde ele vai pedir pra você aqui o nome da sua macro. Então, eu vou colocar aqui, ó, o nome da macro, João, não pode ter espaço e não pode começar com número. Então, eu vou colocar o um nome de absoluta, apenas porque eu estou exemplificando isso pra você, tá, João? Aí, o que que acontece aqui? É opcional você criar um atalho. Sabe aquele pessoal que gosta de atalho pra tudo que ah, é na vida? Vai, aparece o meu vídeo de atalho aí também. Então, você quer criar um atalho pra sua macro, pra ele executar a sua macro, você poderia colocar assim, ó, Ctrl A. Mas o que que acontece? Ctrl A é um atalho do Excel. Já tem. Se eu criar minha macro com Ctrl A, ele vai executar o atalho do Excel ou ele vai executar minha macro? Eu acho que é o atalho do Excel. Ele vai executar a sua macro. Ok? Sabe por quê? Porque a macro é a coisa mais importante do mundo para o Excel. Ficou claro? Ficou, Ficou claro? claro então o que, que acontece? Agora imagina que essa macro fosse selecionar uma série de células, uma sequência de células, e deletar. Fudeu. Sem querer, você ia executar a macro, ia deletar uma sequência de células também. Que atalho eu vou pôr? Eu posso pôr um atalho que não existe, mas é, se eu não sei os atalhos que existem, como que eu vou saber os que não existem? Fica difícil, né? Então, uma sugestão é fazer assim, ó, Ctrl Shift A. Legal? Tudo bem. Então, eu vou armazenar nessa pasta de trabalho e aqui eu vou colocar um comentário que é opcional. Exibe, exibe um texto de forma absoluta. E vou dar um Enter ou OK. É, vou dar um OK. <risos> Aqui, automaticamente, se você observar na parte inferior, aqui na barra de status, você tem um quadradinho, que é o botão parar gravação. E aqui em cima, na guia desenvolvedor, aquele botão que era gravar macro ficou sendo parar gravação. Ou seja, o trem tá rodando. Tá rodando. Então, o que, que eu vou fazer? Apenas, eu vou clicar aqui nessa célula e vou escrever assim, ó, botão. E vou dar um Enter. Show de bola. Terminei a minha macro. Não quero fazer mais nada na macro. É só isso que ela vai fazer. Eu posso parar a macro lá embaixo, no quadradinho, ou eu posso vir aqui, ó no desenvolvedor e clicar no parar gravação também. Lembre-se que sempre que você terminar uma macro, você tem que parar a gravação, porque senão você continua fazendo um monte de coisa e ela está gravando. Eu vou vir aqui, ó, e vou deletar. Vivi, eu acho Oi. que é legal também colocar que toda ação que você fizer, ela está gravando. Então, se você fizer alguma cagada e clicar em... Ele grava. Ele vai gravar e vai foder o seu negócio. Então, toma ele cuidado. Ele grava. Aí, ah, aqui, ó, vou deletar propositalmente e vou parar em qualquer célula. Eu vou executar a macro. Eu estou em qualquer célula. Célula. Lembre-se que isso é conceito, tá bom? Eu sei que você não vai ficar ditando uma informação numa célula. Quem que vai é que ele fica digitando o botão, ah, é né? Conceito. Então presta atenção no conceito. Então agora eu quero executar macro. Qual que era o atalho, você lembra? Ctrl Shift A. Tô ligadão. Perfeito. Penso que... Coloca o atalho aí, por favor. Isso, só. Já sei. errou? Ctrl Shift A. Ó Olha o que é ele lá. fez, gente. Ele veio aqui no B5, escreveu o botão e deu um enter. Ele foi pro B6. Então é isso que ele faz. De novo, ó, eu estou aqui, De Ctrl Shift faz. Vamos jogar lá pra última. CTRL SHIFT A, A. Viu? Agora, se eu quiser, eu posso verificar o que foi feito nessa macro. Aqui é. na guia Desenvolvedor, eu tenho o item Visual Basic. tá vendo Por isso aqui? que é o do VBA, é isso? VB de Visual Basic, A de Application. Visual Basic é uma linguagem de programação. A linguagem de programação, ela permite que através de uma um conjunto de instruções de palavras em inglês, você forme algo que tenha um resultado para você. Best então, imagina best. que você vai lá aprender inglês. Primeiro você aprendeu o que é maçã, o que é pera em inglês, o que é banana. Quais são as frutas? Depois você vai aprender o verbo comer. E aí você vai aprendendo alguns itens que você formou uma frase. Você concorda que quando você junta essas palavras e forma uma frase, você fez uma sequência lógica. Nosso português é assim. Eu vou à praia. Eu juntei as, a, os itens da nossa gramática e formei uma frase. Positivo. E aí quando eu formo várias frases, dá um parágrafo, enfim, dá um livro que você vai escrever um dia. Uhum. Sim? Sim. É... Se Deus quiser, vamos lá. <risos> então, assim, é a mesma coisa o VBA. Dá um susto que ah, é em inglês, mas fica tranquilo. A ideia agora não é mostrar tanto o VBA, mas falar o que o gravador faz. Então, quando eu venho aqui no Visual Basic, ele abre essa tela. Se ela estiver toda preta como a minha, vem aqui no Exibir e vem aqui na opção chamada Project Explorer. Tudo bem, João? Tudo ótimo. O que, que ele vai fazer? Ele vai abrir uma janela do lado esquerdo onde ele mostra qual é o arquivo que você está, <risos> quais são as planilhas que você está e ele cria um negocinho chamado módulo. O módulo é onde ele guarda a macro, hum. tá? Então, quando eu clicar aqui no módulo 1, clico duas vezes, ele mostra pra mim aqui a macro absoluta. Eu posso até aumentar aqui um pouquinho o tamanho, ó. Vou aqui em ferramentas, eu vou aqui em opções, formato do editor, e vou colocar lá um tamanho 16, só pra ficar um pouco maior pra vocês. Então, assim, ó. Toda macro começa com a instrução sub, termina com a instrução end sub. Em verde, João, são os comentários. Ah, é isso. o atalho e o comentário que a gente colocou lá. Isso é legal destacar, porque eu mesmo não manja dessa porra aí. Então o verdinho é. não vai interferir na mácula né? É um não, comentário é um comentário E esse azul são palavras reservadas para ele São palavras importantes E o resto que está em preto são é os rotina. comandos E tem uma cor que não apareceu aqui Rosa? <risos> não, a cor do seu óculos ah, o vermelhinho. O vermelho. quando... Ah. Agora você vai acertar. E quando que aparece o vermelho, você acha? Eu não tenho ideia. O vermelho vai aparecer quando tiver alguma coisa errada. Então é Ah, vai dar merda, então sou eu mesmo. Fica em vermelho. Deixa tá só o um negócio. E se eu quiser colocar algum comentário dentro da rotina, eu tenho que colocar aquela aspa simples, ele vai entender. Tem que colocar aspas simples. O comentário você pode colocar depois da rotina. Então, ó. Ah. Aspas. Então, por exemplo, ó. Clica na célula clica na célula B5, por isso. exemplo. Ah, pra você dar instrução. Ou, ó, então, assim, ó, se eu clicar em outra linha, ele ficou, tá vendo aqui? Se eu quiser, que eu recomendo até, é, boas práticas de programação. A gente vai falar isso lá em VBA, vai usar muito isso. Então, eu posso colocar assim, ó, é, apóstrofo e eu posso colocar o comentário. Escrever a palavra botão. Então, sua mula, pra quando você for fazer suas macros, você acha que todo mundo vai entender de cara? Não. Então, você pega e usa esse truque pra colocar ali pequenos comentários porque ninguém, né, entende de cara o que você quer dizer. Então, a dica do caralho, para mim já vale Exatamente, até porque às vezes você faz um script, ele é tão grande e você não sabe o que era aquilo ali mesmo, então você comenta até pra você daqui Entendeu? a três meses você precisa aproveitar, enfim, a usar esse script. Agora, por que, que eu entrei aqui? Pra mostrar que tudo que você faz lá, ele gera aqui dentro. Agora, por exemplo, a palavra botão, eu coloquei sem acento, então eu vou colocar com acento aqui agora, peraí, só um pouquinho, botão... Só fiz esse ajuste, tá vendo? Boa. Vou fechar. Não precisa salvar nada, né? Não. Quando eu fecho aqui, ele volta pro Excel. Se eu salvar aqui, ele salva lá no Excel. E se eu salvar no Excel, ele salva aqui, vice-versa. Mas quando eu fechar aqui, o meu arquivo do Excel está aberto, não vai acontecer nada. Vou clicar, vou deletar você, não te quero aqui. Vou clicar em qualquer célula, Ctrl, Shift, A. Olha só. Botão, escreveu com acento. Muito bom. Por que, que eu quis falar disso? Porque se de repente você gravar uma macro errada, como ele vai é, criar o script, se você conhecer VBA, você pode ajustar. Uma outra informação importante. Aqui, ele escreveu em linguagem VBA todos os comandos que você deu, ó. Range B5 é a célula B5. Ponto select, clicou na célula. A célula ativa vai ter o quê? O conteúdo de botão. E ele deu um enter, foi pro B6. Cada macro que você faz, ele vai criando aqui. Uhum. É, eu vou fazer a relativa agora para você ver, tudo bem? E eu você entender atenção, a diferença das duas. Eu vou clicar aqui na célula G5. Uh, a relativa, vamos entender assim, a partir do posicionamento do seu cursor, do, do, de onde você está. Fica mais fácil. Ou o um resultado de um atalho, de movimentação. Então, eu vou aqui no desenvolvedor e vou lá no gravar macro. Antes de clicar no gravar macro, eu tenho um item chamado usar referências relativas. Se você clicar nesse item e tirar o mouse, ele ficou pressionado, tá vendo, marcadinho? Uhum. Se você clicar esse, nesse item e tirar o mouse, ele ficou normal. Uhum. Esta opção normal, ela faz uma macro, fala pra mim, ajuda, ajuda, ajuda. Absoluta. Perfeito. E quando eu estou com ela pressionada, ela faz uma macro? Relativa. Posso Relativa. dar uma coisa? Pode, claro. Volta lá no, no relativo e posiciona o, o mouse lá. Aqui? Não, lá no, no atalho Aqui? Isso. Então, sua mula, a primeira coisa que você vai fazer é ler o que está escrito escrito ali para depois se entender melhor o que é uma relativa explicação que eu... os negros não lê tá nos meus mandamentos é verdade tem que dar uma lidinha e aqui o que, que é interessante o Excel fala que ele é meio romântico às vezes é só no olhar que você vê ó tá pressionado é relativa tá desmarcado é absoluta. De novo, romance tá pressionado no romance aqui, ó, relativa. A Juliana já guardou tudo aqui, ela tá até com um caderninho anotando as informações. Eu já tinha clicado nesta célula e eu marquei relativa, tudo bem, João? Positivo. Está marcado relativa. Vou lá no gravar macro agora e vou dar aqui nome, fala para mim. Juliana. Juliana. Juliana relativa? Sai do celular. Ixi, Maria. E aí eu deixei esse nome. Eu não quero atalho. Eu vou gravar neste arquivo, nesta pasta de trabalho. E eu não quero descrição. Por que não? Porque não quero. Não quero colocar. E aí eu vou dar um ok. Agora, neste momento, eu não clico em nada. Ele já estava selecionado G5. Eu vou escrever assim, ó. Juliana. Juliana e Dom Enter. O uhum. que, que eu vou fazer agora? Eu vou lá no parar gravação. Sempre que eu paro gravação, mesmo que se tiver lá o referência relativa, João, eu tiro. Beleza. Porque depois eu fico confusa, né? Eu não sei se estava relativa ou absoluta, deixa com padrão sempre absoluta. Presta tá? atenção. Deixa sempre absoluta, então tirei. Eu escrevi Juliana, eu tenho um atalho nessa macro? Não. E agora para executar, meu Deus, Vivi, o que, que eu faço? Venho no desenvolvedor, venho aqui na opção de macros, na opção de macros ele mostra todas as macros que você fez. Então, por exemplo, posso clicar na Juliana relativa e posso mandar executar. O que ele fez? Tacou na célula. Clicou que você na célula de baixo. Uma outra forma de eu executar macro é assim, ó. Venho na desenvolvedor. Eu tenho aqui em macros. Eu posso vir aqui na Juliana, se eu quiser, eu posso vir aqui em opções, João, olha, e posso colocar o atalho dela. Beleza. Mas eu não quero. Você não quer. Eu vou colocar você aqui dentro, Vai meu lá. amigo. Ó, vou colocar aqui, então, um botão desenvolvedor. Tá vendo essa maletinha? Sim, senhor. Clica na setinha e vem no primeiro item, que quando você para o mouse, viu sua mula? Dá. Botão controle de formulário. Tá o botão aqui. Olha o que você faz agora. Você clica, o ponteiro do mouse fica uma cruzinha e aí você desenha onde você quiser, ó. Aí você desenha uma área retangular e quando você soltar, ele já pergunta automaticamente, ô, oh, que macro você quer? Então, vou escolher, por exemplo, relativa, vou dar um ok. E se eu quiser escrever, eu vou colocar assim, ó, relativa. Entendeu? Clico fora e olha agora, o meu mouse está assim, o ponteiro dele. Quando eu parar, olha como fica um dedinho porque significa que ele executa essa ação então propositalmente eu vou clicar aqui na célula D5 e vou clicar no botão relativa olha agora na célula que está ele vai escrever e vai para a linha de baixo na célula que ele está ele vai escrever e vai para a linha de baixo e se eu quiser fazer várias vezes ó várias vezes Nossa, viu já tá bom, já então eu já fiz o que o conceito para você eu já preparei aí o conceito do que é uma absoluta e do que é uma relativa então a absoluta ela foi sempre naquela célula ela sempre selecionou uma planilha e fez alguma ação na planilha naquele endereço, de A1 até J50. Agora, relativa não. Ela vai sempre escrever ou fazer alguma coisa a partir do posicionamento do seu cursor. Não tem como não entender, né? É pela madrugada. Então vamos para uma aplicação prática. Tudo Boa. bem, João? Senta vou clicar bota. aqui na planilha tabela, onde eu tenho algumas informações, e eu vou criar duas macros, uma para classificar em ordem alfabética de produto e a outra por categoria. Então, o que, que eu vou fazer? Estou em qualquer célula do Excel, vou vir aqui no Desenvolvedor, vou vir aqui no Gravar Macro e vou dar o nome de produto. Não quero atalho, não quero descrição e vou dar um OK. Vou certo. clicar aqui, por exemplo, no A1 e venho aqui na opção de dados, classificar. Quando eu faço isso, ele já automaticamente seleciona todas Todos os dados, eu só vou garantir que essa opção, meus dados contém cabeçalho, ela esteja travada, uhum. até marcada, porque eu quero deixar o título ok, Foi. paradinho aqui. Então eu venho aqui, olha só, vou pegar o produto, é o item que eu quero classificar, tá bom? E vou dar um ok. Perfeito. Então ele já deixou em ordem classificada de produto. Se já estava antes, não tem problema, a gente está gravando a ação da macro. E eu não quero mais nada, venho aqui no desenvolvedor e vou vir aqui, ó, parar a gravação. Fiz o primeiro. Beleza. Já vou fazer a próxima. Tá Pode com ser? Bala. Senta bota. Parei em alguma célula qualquer. Lembrando, eu estou fazendo macro relativo ou absoluta? Como que está o botãozinho, João? Você está fazendo absoluta. Absoluta, porque a região sempre está no mesmo, no mesmo posicionamento. Positivo. Tá? Então, eu venho aqui no desenvolvedor, vou lá em gravar macro novamente e vou colocar o nome de categoria. Categoria. Geralmente, os nomes, de acordo com o que a gente está fazendo, para facilitar... A memória, a análise do que você tem lá dentro dos scripts e tudo mais. Sim, senhor. Aí eu venho aqui na categoria, vou dar um ok. Vou posicionar em qualquer região da minha planilha. Não necessariamente precisa ser categoria. E quando eu venho aqui em dados, olha só. Classificar, eu não quero produto. Eu quero por categoria, já tá em ordem crescente, eu posso até adicionar um outro nível, ó. E eu quero, é, ele vai trazer assim, ó, tudo que for merce mercearia e os produtos em ordem alfabética de mercearia. Tudo que for limpeza, os produtos em ordem alfabética de limpeza. Então isso aí é a hierarquia que ele vai utilizar para classificar a sua base de dados. Exatamente. Perfeito. Vou dar um OK e já fez aqui, ó. Só que o que está acontecendo ainda? Fala, tá gravando. Tá gravando, né? Temos que parar. Então eu venho aqui no desenvolvedor, venho aqui, ó, parar gravação, tá? Parei. Agora eu vou criar dois botõezinhos pra ele executar. Te mostrei que poderia criar botão por aqui, lembra? Certo. Mas eu vou mostrar uma outra forma. que no inserir, quase ninguém usa. Tem o item de ilustrações, aí tem o item de formas. Eu gosto de usar esse retângulo com canto arredondado. Vem aqui, ó, desenho rapidinho. É, desculpem o mouse aqui do João. Aí eu venho aqui no formatar. Eu posso pegar um estilo de, de botão aqui, enfim. Eu gosto desses aqui de baixo, então você escolhe um qualquer. Eu vou deixar esse aqui mesmo e vou colocar assim, por exemplo qual que foi o primeiro produto né produto produto por enquanto é uma imagem com texto eu vou deixar centralizado aqui vou copiar vou clicar na borda do botão ctrl c ctrl v copiei e vou colocar aqui o nome de Juliana categoria a piada. que piada que vocês contaram conta para mim por enquanto você tem apenas o que imagens então ó Clica a borda da imagem. Botão direito do mouse, ó. Que você tem aqui, ó. Você tem um item chamado atribuir macro. É que nós estamos atrás aqui, se joga ali. Consegue. Então tem ah, um item aí. chamado atribuir macro. Então eu vou escolher aqui, ó. Produto, viu? Que a gente fez. Sim. Aí eu vou pro próximo. Botão direito do mouse. Aí eu vou lá no atribuir macro. E eu vou escolher quem fala aí. Categoria. Positivo. E vou dar um ok. Olha só. Estou em qualquer local. Quando eu clico em produto fica olhando aqui ó por favor João verifica se deu certo Deixa tá? eu ó o dedinho tá vendo era uma imagem virou um botão ó produto ah lá que maravilha ó, categoria ó produto aí você fala eu não preciso ficar fazendo isso porque eu sei fazer classificação mas o seu chefe não sabe então você mudou a forma de visualizar a informação para uma pessoa que de repente não sabe o que você enriqueceu o seu relatório é uma das formas de você utilizar a macro, entre outras que eu vou te mostrar na próxima planilha. Encerra você, então, Vivi. Olha lá. O canal é seu hoje. Abre uma cerveja aí. Me paga agora. Eu vou pagar. o que Deixa eu ver se está gelada ainda. Ah, tá, né? Tava gelada aqui. Claro. Ai, mas, a IPA, mas a IPA não precisa ser tão gelada, tá? Exato. Então, me paga que eu preciso de Você gás. quer que eu abra na onde? No dente? Não. Ou no coisa? Nesse abridor. abridor seu aqui da... Olha só, ela pegou de um terreiro de macumba, porque vai estar tá sujo assim na puta que pariu, hein? Vou mandar fazer um desses pra sua filha. Pode mandar. Pode Esse é o encerramento bem, do meu. Muito bem, muito bem. Você gosta bem. com colarinho? Inveja minha segunda-feira de manhã. Né? Após café da manhã. Obrigada. Por esse início das macros aí em seu canal, obrigado por compartilhar conhecimento com essa galera. Pessoal, o um brinde é para vocês, que vocês continuem focando aí no conhecimento, no objetivo que vocês almejam, contem conosco, tá? Se inscreve no canal desse cara aí. É Puta esse curso bonito, né? Você tem que se inscrever mesmo, no meu, no dela e no se mundo. Se inscreve no meu também, um pouquinho só. Vamos para o próximo vídeo, que eu vou te mostrar agora a utilização de macro relativa com macro absoluta, que dá origem a uma macro do tipo mista. Te esperamos lá, né? Vamos lá! Senta a bota. Você tomou, tava tomando. Bom, lógico que tomei.